Bem-vindos à Taverna, meus queridos amigos, o maior podcast de games de toda a história do Brasil e do mundo. Se você não ainda não conhece a Taverna, quer dizer que você está acessando as plataformas ruins da internet... E não se esqueça, pessoal, que a gente vai estar sempre disponível no Spotify, no Google, no Deezer e várias outras plataformas, sempre para ensinar vocês a desligar o microfone e a câmera do seu notebook para que você não seja filmado durante reuniões de trabalho fazendo coisas impróprias. E começamos mais uma semana com esse, eu acho que é o nono episódio do nosso podcast, e hoje com o nosso querido Leandro, Lele, Cabeção, substituindo Peri. Tô achando que Lele vai acabar se tornando um membro definitivo desse podcast, nem que seja para ser um mascote da taverna. Vai, garoto! Fala comigo, Cabeção! Fala, galera! Boa noite aí para todo mundo, né? É... Bom, eu sou quase um 12º jogador né, do, né, do futebol, né que eles dizem aqui. Então, assim, tô muito feliz de estar aqui com vocês, né, mais uma vez. Né, já participei praticamente de um terço de todos os episódios. Então, acho que tô cavando a minha vaga no time titular. Então, assim, se cuidem. Até mudei meu nome, tá? Nem falei isso com o Colosso, eu acho. Mudei meu nome agora, é Leandro Cabeça, porque o último episódio todo mundo me zoou aqui. Então, agora é Leandro Cabeça lá na Twitch e no Instagram... Pode seguir que agora é Leandro Cabeça e pronto, pode me, pode me zoar. Mano, eu tenho certeza que Leandro Cabeça vai dar bom, não vai, Lona? Boa noite. Vai, com certeza, bem melhor. Achei muito válido a mudança. Uma boa noite a todos hein. O que que é Lele sem racing? Ah, o que que é isso? O que, que, é, que, que é sem racing? O que, que é isso, cara? <risos> Sei lá, é simulador de corrida? Esse podcast, tá vendo? Tá me ajudando até. Eu também eu pensei nisso, por isso que eu troquei. Muito obrigado. Pois é, cabeça. Bem-vindo novamente. Obrigado por ter aceitado mais uma vez esse convite. E é sempre bom. A gente tem hoje Histórias das Antigas para contar para vocês. Fiquem aí que hoje eu vou ensinar a vocês a como ter um videogame para você jogar e ainda arrumar uma namorada por tabela. Aprenda com o Colosso aqui no podcast, nas Histórias das Antigas. Então fica aqui com a gente. Vamos só fechar a nossa rodada aqui, dando boa noite para o nosso amigo Seeker. Como tá, Grande Seeker? Grande Colosso, salve, galera. Como é que vocês estão? Pai tá bem. É... E voltando ao papo do, do Leandro, mano, o Sim Racing até tá de boa. O que fode é o Lelê, né? O Lele é de fuder mesmo. Foi uma, uma mudança <risos> exatamente, feliz. Exatamente, exatamente. É, é realmente, realmente. Obrigado. É, cara, Lelê é meio dureza de aguentar mesmo, cara. Puta merda. É igual o Seeker tá falando, você se remexe à mesma hora de Exato, bunda Exato, vai rolar bunda Lelê. Pois é, técnica mitológica das crianças da década de 90, quando andava no carro dos pais, Luna e Cabeça lembra muito bem da técnica da bunda Lelê dentro do carro dos pais. Com você certeza, fazia foi, direto. Certeza. Pois é, galera, obrigado a todos que estão aqui conosco. Fiquem aí que a gente tem Muitas indicações. A gente hoje vai falar de jogos que nos decepcionaram após o lançamento. Tiveram aquele hype maravilhoso, aquele hype lindo. Você acha que vai ser a criação do século? Vide aí, Cyberpunk e outros que a gente vai falar. A gente vai trazer coisa bem legal. Cada um trouxe uma novidade aí do que foi decepção naquela época do lançamento, então fica com a gente, que tem muita coisa legal. Então voltando, pessoal, para o nosso grande, o nosso roteiro de podcast aqui, vamos falar de indicações, o que, é que a gente está jogando, coisa linda, coisa maravilhosa, hoje eu já vou puxando a fila, falando de coisas lindas nesse mundo dos games, eu continuo jogando meu Elder Ring, passando raiva como sempre, mas o jogo é maravilhoso, continua sendo maravilhoso. Fiquem atentos a promoções que eu tenho visto na internet, que o jogo tá saindo um pouco mais barato. Até aproveitando aqui gente, parece surgiu um rumor, só Deus sabe aí se é verdade ou não. Talvez Elder Ring vai pra Game Pass, eu duvido muito, é só um rumor, uma besteira aí que o pessoal tava falando na internet, no Twitter. O difusor de ódio oficial de toda a internet. Mas eu vou falar da minha indicação de hoje, que tá passando na tela de vocês, que é Hellblade. Que, cara, esse jogo é um jogo indie, foi feito por um estúdio, a Ninja Theory, mas cara, é um jogo maravilhoso, caprichado em todos os gráficos, com uma jogabilidade muito perfeita, um sistema de combate muito legal. Então, vamos falar um pouquinho do enredo, como é que é o jogo. O jogo, gente, basicamente é o seguinte, é um, é um jogo que vai ter alguns puzzles para você ir resolvendo, você vai estar na pele da Senua, que é essa que vocês estão vendo aí pelo YouTube, e você vai tentando descobrir o que, que aconteceu com o seu povo depois de um massacre que ocorreu, e o mais legal desse jogo, cara, é que se você jogar ele com fone de ouvido, a própria produtora fala que o jogo é pra jogar com fone de ouvido Porque a Senu, ela tem aquele distúrbio mental, eu esqueci o nome, gente, se algum dos, dos meus colegas de podcast lembra De ficar ouvindo vozes, ela escuta vozes o tempo todo Esquizofrania? Eu acho que é esquiz... Eu acho que é esquizofrenia Eu não me lembro Mas é o tempo todo vozes falando o que você tem que fazer O que você não tem que fazer Vai lá, faz isso, vai aqui, não sei o que Legal demais Você vai andando nos cenários E aí você vai fazendo alguns puzzles que, que vão aparecendo E de vez em quando Você vai encontrar com alguns inimigos E também alguns chefões ao longo do jogo Mas o jogo é muito gostoso de jogar em todos os sentidos Cara, eu adorei Jogar, eu fechei ele bem rápido, eu zerei ele bem rápido, eu joguei ele intensamente na época, e tá pra sair uma continuação, né? Vai sair aí. Eu, eu não sei se ele é exclusivo a continuação. Esse, o, o Hellblade 1, ele não é exclusivo. Eu sei que tem pra todas as plataformas, até mesmo para quem tem Nintendo Switch. Mas, cara, o grande é, Eu acho que a cereja de, do bolo do Hellblade tá no combate, cara. É muito legal, é muito gostoso Não sei se vocês jogaram, pessoal Algum de vocês já jogou o Real Blade, cara Mas, indicação Pode jogar, que vocês não vão se decepcionar Não, não, eu nunca joguei Mas eu sei qual é o jogo E essa temática é muito da hora, velho essa, é, da, da personagem é, eu, principal é, Eu esqueci o povo que ela representa Mas, eu, se eu não me engano São os bárbaros, alguma coisa assim Eu não me, não me lembro muito bem, tá, gente Porque tem muito tempo que eu joguei O jogo é muito legal, vale muito a pena para quem quer experimentar uma coisa ainda e que tá precisando de uma novidade para jogar. Então, puxando aqui pro nosso grande convidado, Lele, Lele Cabeça, não é mais Sim Race. Lele Cabeça, o que você traz pra gente hoje? Então, olha só, essa semana, né, essas duas semanas né, que a gente ficou de fora, eu tive pouco tempo para jogar. Mas eu tenho alguns jogos aqui que eu sempre tô né, passando tempo, né? Assim que eu chego no serviço, eu sempre tô dando uma jogadinha ali de uma, duas horinhas por dia. E tem um jogo que eu tenho curtido mais, porque no lançamento dele, eu peguei ele na versão beta. Teve, é, tava bom. Aí quando lançou, veio com alguns bugs meio chatinhos, então assim, me deu uma, uma brochada, né? E eu fiquei um tempo sem jogar, mas agora eu voltei e o jogo tá gostosinho. Que é um jogo de tiro, é, de primeira pessoa, que é o Call of Duty Vanguard. Ele foi lançado no final do ano, né? Do ano passado. A campanha dele eu já joguei e recomendo demais. Pra quem não conhece Call of Duty, né? Eu acredito que ele é... é Pouca gente não vai conhecer, que é muito famoso. Mas é, ele é liderado por quatro é, estúdios de criação. Então, assim, sempre é um estúdio, lança uma versão é, do Call of Duty. Né? Então, assim, todo ano tem. E esse ano a Sledgehammer, né, que fez, que é, é uma empresa que a Activision tem ali, né, esse estúdio para fazer o Call of Duty, e eles, assim, fazem uma campanha muito legal. Então, assim, é um jogo que te prende uma campanha bem, assim, bem cinemática, né? Então, assim, você joga com cinco seis personagens na Segunda Guerra Mundial. É bem legal. Eu gosto muito dessa temática mais antiga, né? Dá pra se divertir bastante. Só que eu tenho jogado mais o um multiplayer. Que aí, assim, indico muito também pra quem quer passar raiva. É ótimo, assim, estressar, sabe? Chega em casa, você... Passou o dia inteiro trabalhando. Você quer estressar um pouquinho pra ir dormir com um pouco de dor de cabeça? Joga o multiplayer. Porque assim, é frenético. <risos> é, é ótimo, poxa, é, é uma delícia. Eu já, eu, cara, eu já ia te perguntar isso: se o multiplayer do, do, desse com a temática mais antiga, armas não tão potentes igual os outros Call of Duty, se ele era mais tranquilo, então já escutei a resposta, não vou Porque, jogar. O que que acontece? Eles, assim, apesar de eles colocarem armas que são antigas, então, assim, não tinha tecnologia, né, que tem, eles é, fizeram a mistureba, então, assim, as armas tem um monte de modificações que dá pra você fazer, então, assim, o multiplayer, ele só tem a temática de segunda guerra, mas as armas são mistureba ali de arma moderna com a antiga, então, é um, o Call of Duty, ele é muito famoso por conta do multiplayer ser muito dinâmico, então assim, é uma coisa muito rápida, você mata e morre o tempo todo, então assim, isso aí pra quem, né, é mais, eles falam tryhard, né, que não quer perder, é, quer jogar sério mesmo, cracudo, né. Estilo Seeker, Seeker né, e eu também, <risos> acho que eu me encaixo nisso. Estamos sendo difamados aqui, Leandro. É, então, poxa, somos cracudinhos bons, gente. É. Só que assim, a gente gosta muito de jogar pra, pra assim, para ganhar mesmo. Então assim, aí você entra, você não quer perder, você começa a pegar outros cracudos do outro lado e o jogo tem um negócio que ele faz ali, que é justamente juntar os cracudos tudo numa sala só, aí, cara, o pau quebra. E, assim, você não tem cara ruim do outro lado. Então assim, você joga estressadaço mesmo. É 180 batimentos por minuto, então, para quem quer um jogo desse, fica a indicação aí, Call of Duty Vanguard. Véi, é só, só fazer um comentário rapidasso, assim, que eu sei que eu não, eu não tenho propriedade para falar de, de, de FPS, ainda mais no multiplayer. Mas o que é bruxante para mim, principalmente no Call of Duty, que eu joguei pouquíssimas vezes... É que é muito frenético, cara. Os caras se movimentam rápido demais. Eu acho que eles tinham que diminuir a velocidade do boneco, cara. O cara passa varado, você nem vê o cara passando. Né? Parece um tarado. É, cara. então isso aí, ô Colosso, é até legal, porque assim, né, eu tô falando justamente que os caras fizeram. Um... Tem até um nome lá que eles chamam, que é SBMM. Que é uh, Skill-Based uh, Matchmaking. Então, assim, você vai cair em salas que tem pessoas com o mesmo nível que você. Por isso que a gente só joga contra Caracudo, né? Então, assim, ele vê, assim, esse cara é Caracudo, eu vou botar ele com outros Caracudo ali que joga o dia inteiro. Então, isso é bom para um lado, né? Diferente do PUBG, de outros jogos, ele, assim, ele põe aleatórios. Então, assim, você pode cair com um cara top 5 lá do, do PUBG e você lá começou hoje, então parece que você é até um bot. O Call of Duty ele tem essa vantagem de te colocar com pessoas que estão aprendendo também, ele fala assim, pô, esse cara aqui, ele movimenta bem robotizado, ele tá, ele tá aprendendo. Então assim, pra quem tá aprendendo, tem essa linha de aprendizado melhor, então assim, isso é bom pro, pra entrada, eu acho que eles fizeram justamente por causa disso, porque... Você começa a ter muita evasão de novos jogadores, né? Você cai na sala de todo mundo que já joga muito. Então isso aí ajuda bem. Então para quem assim quiser dar uma chance, tem até uma, isso é uma observação. O Call of Duty, ele tem semanas grátis, né? Porque assim, o Warzone, ele é gratuito, só que o Call of Duty Vanguard, ele é pago, que é o multiplayer, né? E até a campanha. Então ele tem semana, essa semana que passou ele tava gratuito até Baronet não sei na PSN, né, e no, no Xbox como que é essas datas, mas quem tá procurando e tem interesse, fica ali por, né, procurando essas datas, dá uma jogada ali uma semana, vê se é legal, depois curte o jogo. De bola, que fica aí a indicação, gente. Quem tiver afim, tá com a vida muito tranquila, igual ouvir um áudio no WhatsApp, cara, sua vida tá muito tranquila, arruma uma mulher chata pra te encher o saco, faz uma dívida... Então, joga Call of Duty e você está com a vida muito tranquila, joga Call of Duty, fica depressivo de tanto morrer, e aí você agita um pouquinho a sua vida. Mas, voltando às indicações, vamos falar com o nosso amigo Seeker, o que ele vai trazer, se não é nada muito estressante, espero que não. Fala comigo, Seeker. Então, galera, é... eu vou complementar aqui a, a indicação do, do, do Leandro. Não é bem complementar, né? Mas dá o meu, meu, minha visão. Eu sempre fui cracudo, tá ligado? De COD. Eu jogo desde o Black Ops 1, né, que, velho, ele deve, deve ter sido de uns 2009, por aí. E, cara, eu adoro. E o Vanguard, né, o Call of Duty do, do ano passado, é, Cara, eu fiquei na porta do Gol pra comprar. Eu até tinha comentado com a Luna na época, que eu falei, porra, esse code tá gostosinho até, tá ligado? Normalmente eu fico atento na, nas datas de Alpha, Beta... Então, eu sempre testo o jogo antes. O último Call of Duty que eu joguei bastante, velho, tipo assim, eu cheguei no Prestígio Master e avancei um pouco ainda, foi o Black Ops 4. Porque o, os Call of Duty's que mais, assim, é, são atrativos pra mim, são os que têm uma vida maior. Enfim, um... um, um nível mais Black Ops, né? O, o Leandro chegou até a comentar. Das desenvolvedoras, né? Normalmente tem Sledgehammer, é, tem a Activision Blizzard, tem... Na verdade, a Activision é a, a publisher, né? É, Treyarch. Ward, da... né? Isso, tem Treyarch, Infinity Ward. Normalmente, os da Treyarch, que são os Black Ops, sempre é, me chamaram mais atenção. Mas, cara, é realmente muito estressante, entendeu? O Call of Duty, o multiplayer. Eu nunca gostei muito de Battle Royale. Então, pra mim, Call of Duty sempre foi multiplayer e é isso, entendeu? Eu gosto de entrar num lobby e, e destroçar os outros. Recentemente eu tô... eu tô... fui enferrujado, entendeu? Tem esse lance do matchmaking também que... É, no começo do jogo eu penso que até funciona, mas conforme vai a player base, né? A, a de gente jogando vai diminuindo, começa a ficar pior um pouco. Inclusive um Exatamente. ponto foi o crossplay, né, porque eu sempre fui gamer de console, e, cara, depois que teve o crossplay, que eu, eu trombava gente, bastante gente de PC, eu desanimei um pouco de, de Call of Duty, sabe? E, então, esse foi o meu complemento aí Sim. ao code e, e sua, a indicação do Leandro. Pois é, cara, o crossplay pra FPS é pesado, né, cara? O mouse e o teclado nunca, nunca vai perder. Se o cara for bom, nunca perde com o controle. Impossível. É, dois caras muito bons, tá ligado? Um no controle e, um, e o outro no mouse e teclado. O mouse e teclado tem vantagem, não tem como falar que não. É, tem até algumas configurações, é, sabe? Que você pode, pra só puxar a gente do console, priorizar... Mas o sistema de party, sabe, de grupo, acaba cagando um pouco com esse sistema, então ele nunca é perfeito. Mas agora partindo um pouco para o que eu tô jogando em indicações, né? Cara, eu ainda tô jogando o Persona 5 Royal. Cara, o jogo é espetacular, eu já praticamente... É, o Persona 5, né, só dando uma recapitulada rápida, ele foi lançado... Para geração de Playstation 3, né? E 360. Cara, o jogo é magnífico. E agora em 2019, eles lançaram o Persona 5 Royal, né? Relançaram o Persona 5 com mais, tipo, uma caralhada de conteúdo novo. E, mano, o jogo é espetacular. É basicamente o que eu tinha falado para vocês antes. Se você curte RPG japonês e você curte essa pegada de um pouco de simulador social tá ligado? Combate pelo turno e você vai é, evoluindo o seu personagem, vai formando vínculo com, com os outros, você vai fundindo os teus, as tuas personas, né, que são tipo, facetas da sua personalidade. E cara, a história do jogo é muito boa. Eu cheguei praticamente no final do jogo original, já. Cara, teve um plot twist bem grande, assim. Eu sou um pouco... É, eu, eu costumo manjar rápido, sabe? As coisas que estão acontecendo no jogo quando a história é, é clichê. Conseguiu me convencer esse final aí. E agora eu vou entrar na parte royal, né? Que foi o extra que eles fizeram a, a, adicionais pro jogo pra lançar. Recomendo bastante vocês conferirem, o jogo é magnífico. E você tava no vício do caralho no, no jogo. Você conseguiu controlar a vontade? Ser sí, que eu. É, Foda-se pra lá, vou zerar essa merda que Não, nem. Não, é eu água. continuo com o vício. Eu tenho que me policiar. <risos> pra cuidar das minhas responsabilidades, meu, meus trampos, meus estudos, pra poder... Porque, mano, se deixar, eu fico o dia inteiro nessa porra. Essa Luna também dona de 16 horas no GTA, pra quem não escutou os últimos podcasts, né, dona Luna? É isso, sempre. Firme forte. Aluna, aproveita e fala pra gente o que você tá jogando, o que você vai indicar, o que você não vai indicar. Hoje tem um jogaço na aluna aí, mas. Espera aí, espera espera aí. Vamos puxar primeiro aqui os comerciais. Gente, zoação. Pode falar, Luna Beleza, o João Kleber entrou no. É, ué, eu pensei <risos> que João Kleber mesmo, velho. Que bosta, cara. <risos> o cara lá, velho. Os moleque, velho, tudo taradão querendo ver o teste de fidelidade lá. As, as mulheres na lá Putz, Para, para, para, para, para. <risos> Filha da puta, cara Tem uma vez que eu fiquei até duas horas da manhã Ele não acabou de passar a parada, Pia Eu, Mas... eu e o macaco do meu irmão Esperando lá e nada Eu tô jogando over Overwatch E eu não quero falar sobre isso <risos> É um jogo que, que, <risos> que irrita demais A gente, cara Mas eu não consigo mas... sair, velho Ainda mais agora que eu tô começando A jogar ranqueada Tipo, Eu jogo, eu não lembro quando que eu comecei a jogar Overwatch, mas eu comecei com as ranqueadas Agora e, nossa senhora Enfim, não quero falar sobre isso mania, né? É da hora Não, velho. não, não, não né? eu tô brincando É da hora, velho, Overwatch foi um jogo muito bem feitinho Mas, né, agora ele já tá no fim E eu é que comecei a jogar tarde ah, Eles Estão cagando demais sabe no o negócio a... no boa. pareamento sabe no, no... É, okay. é, é meio meio ruim mas enfim estou jogando vote e por, por enquanto só é isso mesmo eu dei uma abandonada no resto até porque eu também tô meio estou mais atarefada principalmente essa semana a minha indicação eu vou indicar um joguinho de celular minha <risos> mãe é, inclui os gamers aí. Ele chama Scream Go Hero. E você controla o personagem com, pela voz. Você passa. É assim, é um jogo muito simples. Tipo, a, a cada fase é curtinha. Mas eu achei muito divertido. Tipo, eu, eu vi uma pessoa jogando na live. Falei, mano, que, que, que da hora. Tipo, foi divertido a live do, do, do cara. E eu fui jogar. E, mano, realmente é muito divertido você... Mas, assim, joga sozinho. Pra não passar vergonha e não incomodar os outros. Porque eu tenho que... <risos> que gritar um pouco. Mas é um jogo muito simplesinho. Mas é divertido, eu gostei da experiência. Foda de jogar em celular que é bem desconfortável. Como é só gritando, talvez seja um pouco melhor. Até pus pra, pra, pros meus colegas aqui de, de podcast assistirem um pouquinho aí. A tela compartilhada aí. Pra vocês verem que beleza. Você, você morre uma vez... Tem 565 propagandas pra você assistir <risos> Pra você poder gritar de novo depois É verdade, tem isso, mesmo, tem isso mesmo Mas assim, começou Essas propagandas encher o saco, mas depois Deu uma, deu uma amenizada Broxante, né, velho? Mas beleza Celular, Valeu, Luna, pela indicação. É, velho Gamer de celular é gamer? É, não sei, deixa esse Deixa esse assunto Pra um podcast Mano, futuro Mano, gamer de celular? Tem mais é que se fuder <risos> É na cadeira, mas... Brincadeira, galera vocês jogam o que vocês quiserem ah, Eu acho que, que, que Eu sim, já que, joguei sim, Ficou sentido ali no coração Ele ia falar alguma coisa, ele até desistiu é. Mano, pau no cu Dos gamers de celular, velho olha Mano, a, Até porque Gamer de celular não existe Porra, porque senão a minha mãe, a sua mãe é gamer Mano, Mano a minha avó Ela é gamer pro player é é, é parte desse ponto, ela chega, Ela joga né? a é minha avó, ela é pro player. E acabou. Ué, agora vocês aqui que escutam a gente nesse podcast entendem o porquê que eu tenho tanta repulsa à palavra gamer. Cara, porra, bicho. É gamer que... Não, não existe essa porra de gamer. Gosta de videogame quem joga é jogo de verdade, porra. pode para lá se você ficou chateado também e vai escutar outro podcast pra lá e boa... Pô, gente, na moral. É isso, é tá, isso. Tá Vamos certo, chutar o tá, um balde né? mesmo. Porradão, na moral. É bizarro, cara. Outro dia eu vi um campeonato uma chamada do campeonato de Free Fire os caras, tudo olhando pra baixo, velho. A webcam dos caras pegando coco de cabeça. Tipo, a gente tá ali analisando a calvície do cara. Fire, não. Você não vê... O Fogarão gratuito. Exatamente, o <risos> essa, essa tradução literal foi foda, né? <risos> Mas tá aí, gente. Acabamos de perder 265 escutadores aqui do podcast. Continuamos com 5 milhões de escutadores oficiais ao longo do mês. Então tá tudo certo. E vamos falar agora, a gente que saiu já da, da nossa zona de indicações, vamos falar um pouquinho de notícias da semana de uma forma bem rápida, essa semana não teve muitas novidades, mas aí tive uma notícia de que o Xbox Cloud Game chegou no Brasil para os consoles, Para quem não tá entendendo o que, que eu tô querendo dizer é o seguinte gente, antes jogar na nuvem jogos da Game Pass, do Xbox e por aí vai, funcionava no PC, no celular. Qualquer outro dispositivo, notebooks antigos e por aí vai. Jogar na nuvem, o legal é isso, gente. Você não precisa ter um baita de um, de um recurso para você jogar. Você joga com qualquer coisa que tenha um acesso decente à internet. Mas agora eles começaram a dar acesso para quem tem os consoles. Aí, Por exemplo, você quer testar um jogo para quem tem Game Pass e tudo mais, e para quem vai ter aí o, o serviço da, da Sony, você simplesmente inicia o jogo, testa, gostou, você instala. Pra você não ficar dependente da internet pra jogar. Mas a ideia é basicamente essa, tá? Então, chegou no Brasil essa semana. Essa semana também a gente tá gravando esse podcast no dia 13 do, de abril. A gente tá comemorando 30 anos do lançamento do primeiro título do Zelda. Acredite-se quem quiser. E tem, todos nós aqui temos de alguma forma o que comemorar Porque o Zelda é uma baita influência até para Souls-like A gente já falou isso num dos podcasts aqui O criador do gênero falou que Zelda foi sim uma influência para jogos Souls-like Então parabéns pro Zelda E Ocarina of Time é o melhor Zelda de todos os tempos para quem tava esperando aí jogar The Witcher 3 com pé <risos> Melhor que bosta que tá para Passando no vídeo, cara, meu Deus, vou dar até o um vídeo aqui, cara. Credo, velho. um trem bizarro no pé do sujeito ali, credo, velho. Peraí, aí, gente, a tela que, aqui. O que pele... que tá acontecendo? Credo, você tava tirando pe... o, o bicho do pé do cara. Puta que parada. <risos> pra quem tava esperando jogar The Witch 3 com os, o novo patch para videogames da nova geração, infelizmente foi adiado mais uma vez ainda sem data para poder lançar, e vamos ter que esperar mais para quem quer rejogar ou jogar pela primeira vez com gráficos da nova geração. E por último, não menos importante, para quem não sabia, eles estão fazendo um filme do Ghost of Tsushima, aquele jogo do Playstation, né? ele saiu se eu não me engano originalmente para o PS4. E agora também nesses últimos tempos foi disponibilizado na Plus aí para a galera jogar. O filme está sendo é... ainda não está sendo filmado. Eles acabaram de escolher o roteirista do filme. Então aí ao longo desses próximos dois anos aí eu acho que ainda vai rolar muita filmagem. Né? Todo todo roteiro ser desenhado isso demora um pouquinho. Mas beleza. Essas são as notícias dessa semana. E a gente já pode entrar, gente, no nosso tema principal. Nosso tema principal hoje, como comentei no início desse podcast, são jogos que tiveram hype fodido ou que foram uma grande espera para nós quatro. Chegou na hora aquela decepção terrível. A primeira coisa que deve estar ali na cabeça de 99% dos ouvintes aqui desse podcast está sendo Cyberpunk. Mas eu vou puxar a fila e vou falar do meu... O meu, cara, na época, eu sempre fui um baita fã da franquia Fallout. Quem me conhece sabe que eu adoro jogos da Bethesda e tudo mais. E quando anunciaram Fallout 76, todo mundo ficou com o pé atrás, né? Teve um hype, mas aquele pezinho atrás nasceu na mesma hora. Por quê, gente? Quem não conhece a franquia Fallout, é um jogo... Sempre foi um jogo single-player. Em que você usa, e uma das mecânicas mais importantes do Fallout, é a câmera Vats. E quando você encontra um inimigo, se você aperta o botão da, da, da câmera Vats, o jogo fica em câmera lenta. Você pode selecionar a parte do corpo do inimigo que você quer acertar. E de acordo com as suas características de personagem, você vai ter um percentual para acertar aquela determinada parte do corpo. Então para quem é ruim no FPS igual eu sou. Eram, sempre me atraiu isso, de eu não ter que ter habilidade para poder jogar. Se você está fazendo um jogo online em que outras pessoas vão entrar no seu, nome, no seu mundo, não tem como você fazer um jogo com câmera lenta na câmera VATS. E aí todo mundo ficou com isso na cabeça e tal, beleza. Lançaram o tal do Fallout 76. O problema nem foi a câmera VATS. A câmera VATS, quem jogava, acostumou, ela continuou existindo. Só tiraram o um recurso câmera lenta, né? Não tinha como colocar isso no, no jogo. Mas a galera acostumou. Mas qual foi o problema, gente? A Bethesda me lança o um jogo sem um. Um. Não existia um NPC no jogo. Você tinha uma linha de, de, de missões principais para serem feitas, mas todas elas, todas as missões eram dadas por uma gravação de voz, cara. Você encontrava computador, fita e por aí vai para você escutar o que, que você tinha que fazer e ficar viajando ao longo do mundo sem encontrar um único NPC, cara. E para quem conhece Fallout, cara, em jogos da Bethesda, da Skyrim, para quem está acostumado com Skyrim, qual que é o forte desses jogos, cara? São são NPCs variados com profundidade, tem uma história, tem side quests para você fazer. Você entrosa com, com aquele grupo e tudo mais. Aí você imagina um Fallout desse jeito e pior. Se não fosse só isso, o jogo estava completamente bugado. O jogo crachava, era totalmente instável. Cara, era uma merda. Pra, cara, eu, eu participei do lançamento, joguei no lançamento. Eu não consegui jogar mais do que um mês no jogo, pra vocês terem noção. E olha que eu me, me forcei a jogar, eu parei de jogar a partir do momento que eu tentei fazer uma missão lá em que eu tinha que coletar uma porrada de itens para fazer um outro item com aqueles itens. Cara, na hora que eu tava no último item, vocês não acreditam o que aconteceu. Sumiu todos os outros itens do meu inventário, é como se eu não tivesse pegado nada. E eu demorei horas e mais horas para jogar. Eu falei, cara, eu não joga essa merda nunca mais. Nunca mais eu jogo. Aí a Bethesda caiu na real, resolveu fazer algumas atualizações, lançou duas duas DLCs totalmente gratuitas para quem tinha um jogo. Aí sim, inseriram uma porrada de NPC no jogo, aí resolveu o problema. Hoje o Fallout eu falo para vocês. Eu já até comentei isso no, no canal e tal, e tudo mais. É um jogo que vale a pena jogar para quem gosta da temática e quer experimentar uma, uma experiência multiplayer. E a comunidade hoje é muito legal. Antes era muito chata, cara. Era, um, era uma matação do caramba. Era uma zona, velho. Era uma zona. Era muito ruim. Acho que a Bethesda pensou na época o seguinte. Ah, a própria comunidade vai habitar o mundo, vai dar a complexidade do mundo do jeito que precisa. Cara, que burrice, né? Que decepção. Portanto, se você entra no metacrítico do jogo, a nota é horrível. A nota é horrível. Quem, quem, quem não escuta uma opinião de alguém, nem joga Fallout. Eu não sei se vocês jogaram, pessoal, Luna, Seeker, na época do lançamento, mas pra mim, cara, foi uma tão horrível. Foi muito ruim. Cabeçudo, eu sei que não jogou, porque não gosta do jogo. Mas, cara, eu vou falar com vocês. Foi muito ruim. Olha, eu não joguei no, no lançamento e eu joguei de, de, recentemente. Foi no um, final do ano passado, não sei. Você ganhou o jogo? Não foi? Não, não comprou? Não comprei. Mesmo. Não comprou né, baratinho. É, né? a, a Sony sempre faz promoção, né? Daí ele tava, acho que, 40, eu acho. Eles arrumaram mesmo o jogo, tipo, não tá bugado, não, não fica caindo, fica crachando, dá pra você fazer suas missões de boa. Mas, cara, mesmo assim, eu não curti muito, tipo, eu nunca tinha jogado Fallout. Eu curti muito a temática do jogo, sabe? A ambientação e tal, aquele clima lá apocalíptico. Eu sempre gosto muito desse tema. E o do Fallout é muito da hora. Só que eu achei as missões chatíssimas, cara, muito chato Era insuportável fazer uma missão. Não tinha eu, uma que eu gostava. Eu não vou, é, eu não vou mentir para você, aluno As missões principais do Fallout, cara, uh, tem, tem três linhas hoje de missões principais referentes às DLCs, mas tem a, a, prim, a principal mesmo, que é a do jogo básico, Cara, é muito chato o começo, é muito chato, não é pouco, né? É muito chato mesmo. É, é maçante demais a, as missões, tipo. E você fica andando no, três horas no mapa, sabe? E pra chegar de um ponto a outro, dá pra você teleportar. Mas você não quer ficar gastando dinheiro com isso no começo. Você não sabe jogar, sabe? Não... E você tem que juntar dinheiro fazendo missão. Nossa, aí é, é muito chato. Eu achei isso. Mano, no começo isso. é. No começo não dá pra você ficar usando o Fast Travel. Ele gasta dinheiro. E você realmente não dá. É desmotivante mesmo. Eu só, só consegui jogar porque eu sou muito fã da parada, cara. Mas conta pra gente, Luna. Aproveitando seu gancho aí. O que, que te decepcionou, cara, na época? O que, que você tava esperando ansiosamente? E aí foi todo cagado. Bom, eu vou falar do famoso, né? O famoso cyberpunk. Foi uma alegria aí pra toda a nação, quando foi lançado por 250 conto. e foi lançado todo cagado todo bugado é, eles mentiram na cara dura que ia rodar bem tipo, lançar, lançaram uma gameplay falando que tava sendo rodado no PS4 e ele não era, conseguiram provar que não era no PS4 os caras, assim agiram, foram um mau caráter mesmo e eu não consigo defender esse jogo nem agora. Prometeram uma coisa revolucionária, né, Lu? Exato, ainda então tem isso. Prometeram um, um, um jogo que ninguém nunca tinha jogado antes, ia revolucionar a história do, do, do, do, dos jogos, dos RPGs, do, de ação, essas coisas. A, a decepção já começou na tela de, de, de personalização. Skyrim tem mais coisa para fazer do que do que no, no, no cyberpunk tipo são coisas pré definidas sabe são é, faces pré definidas é, cinco tipo de cabelo é, cinco cores e três tatuagens e é, é isso sabe eu achei muito muito descaso tipo, é, foi muita mentirada o jogo ainda tá cagado pelo menos pro, pro PS4. Não, ele não tá... É, 100% jogável de você falar assim... Porra, vou aproveitar bastante aqui a jogatina, sabe? Porque ainda... Ele não fica crachando. E as missões também não, não bugam mais. Sabe? Quando lançou, ela bugava e você tinha que fazer tudo de novo. Esses bagulhos assim que não, não te deixa jogar. Que é impossível jogar. Agora não tem mais isso. Eles arrumaram isso mesmo. Até na época que eu joguei também, né? Porque eles estão lançando atualização aí até hoje. E teve uma, eu não sei se foi a última ou a penúltima, que eles lançaram, que o jogo não abria mais no PS4. Você não conseguia, o jogo não, simplesmente não iniciava e ele crachava, sabe? Não, e aí eu já tinha parado de jogar há muito tempo e eu não sei se eles arrumaram isso até agora, porque eu não tenho vontade nenhuma de, jogar, de voltar pro jogo. Não tem nenhum personagem lá que fala assim, caralho, esse eu gosto pra caramba. Todo mundo... Lambe o ovo daquela Julie lá. Não suporta aquela mulher, mano. Chata pra caralho. Como a gente tá falando basicamente do lançamento, gente. É importante, assim... Se eles arrumaram depois, foda-se. Né? Não, não, não, não é o, o foco aqui. Melhorou? Melhorou. Eu jogo o jogo hoje, o jogo tá bom pra caralho. Não joguei. Joguei muito pouco na né, época do lançamento. Tinha uns bugs que não dava pra jogar mesmo. Por exemplo, atropelar a galera... E a polícia vinha atrás de você. Era foda, cara. Eu não sei como que o Seeker deu conta na época de jogar. Porque o Seeker ele foi um dos poucos que eu fiquei sabendo que deu conta de jogar. Antes desse monte de pet de, de melhoria, né? Porque Keith? eu jogo no PS4 Pro. Tava, ah, assim... Tá. Eu vou ser bem honesto. Jogava. É, a Luna que falou do cyberpunk, mas eu penso que assim, cara, para quem ficou hypeado com o cyberpunk foi a maior decepção da história dos jogos. Tudo que a gente falar aqui não vai chegar perto do, do grau que foi o cyberpunk, tá ligado? Tudo que os caras prometeram, eles não cumpriram. Começaram a arrumar depois, mas foi um, um hype tão gigantesco, mas tão gigantesco que eles mesmos causaram. Foi a intenção deles fazer esse hype. E não correspondeu, o jogo estava quebrado em todos os aspectos. A história do jogo eu gostei, mas ainda assim, é, o ponto que a Luna comentou de profundidade dos, dos NPCs, de histórias que iam conectar com você de uma forma verdadeira e profunda, cara não, não tem. O combate realmente é diferente, é bom, né? eu joguei de katana o jogo todo que era a minha intenção mesmo, entendeu? E de corpo a corpo. Eu não vou mentir, é bom, entendeu? Inovaram no combate, eles adicionaram, de certa forma, uma verticalidade no combate. Você pega uma modificação de double jump, por exemplo, e jogando o jogo num nível mais difícil, para você sobreviver, você é obrigado a planejar realmente o que você vai fazer. Você tá num apartamento que tem dois andares, você tem que cortar os caras. Você vai ter que cronometrar os seus dashes, né? Calcular direitinho que hora você vai matar tal cara, porque senão você vai morrer. Isso não dispensa que foi a maior decepção da história. Então, não tem muito como comentar. Quanto à performance no PS4 Pro, cara, foi uma montanha-russa, entendeu? É, no comecinho, lançamento, lançamento, eu, a Luna e mais um amigo nosso, é, a gente, cara, ficou tão hypado que era meia-noite do dia que ia começar, né, O que ia lançar o jogo. A gente já tinha baixado, feito o download previamente e meia-noite eles iam liberar o acesso e a gente ficou na contagem regressiva, velho, contando os minutos pra jogar e a performance foi oscilando. No começo já, já tem, já tinha, quando você começou ali, já começou o bugaiado já, do caramba? Na tela, na tela de personalização já tava meio cagado e na, na, no prólogo, ah, tá ligado? Eu... Na cutscene inicial, eu já, já ficou uns escritos no meio da tela. Entendeu? Foi descarado, não tinha como mascarar que tava quebrado. É, no começo, é, no PS4 normal, ele crachou bastante, tava quase injogável. No Pro, não tava crachando, mas foram alguns patches ali que não crachava, começou a crachar, começou a dar bug em outra parte, entendeu? Por exemplo, eu tava buscando a platina, teve uma quest que, cara, bugou e eu não consegui pegar o item tinha um, um troféu que você tinha que matar, é, resolver todos os, os casos de polícia, assim, são tipo uns adicionais. E um deles bugou, eu tinha terminado de praticamente todas as áreas e, cara, eu falei, eu vou desistir da platina, não vou jogar o jogo de novo por causa disso e continua bugado até hoje. Tá brincando, uhum. cara? Porra, bicho, aí é foda, cara, você correr atrás da platina ali, é semi-letal o, o jogo ali que eles falam no Xbox também, pô. E no poder por causa disso é saca. Né? Quando eu comecei a jogar, né? Quando eles lançaram o jogo aí que o Seeker tá comentando, já, já tinha, né? Buggy Pipocando na tua cara. E eu desisti quando eu fiz a primeira missão inteirinha. E quando chegou no final dela, que eu tinha que falar com o Jack no final, é, no... Fora da, da, da casa lá que a gente tava. O Jack bugou. Eu não conseguia chegar nele. Ele ficou dentro da casa. E eu fora e não conseguia entrar de jeito nenhum. E eu tive que refazer a missão inteirinha de novo. Desinstalada. Não, não... Aí só voltei a jogar depois que eles corrigiram o, o jogo todo. Aí realmente eu joguei um, um, um bom pedaço. Eu, eu não zerei. Porque eu comecei a jogar um outro jogo e... Desanimei, porque mesmo parando de bugar a missão desse jeito, da gente ter que ficar reiniciando e tal, e parando de crachar, durante o jogo, é, sempre que eu ia de uma área para outra, eu tinha que esperar o, o terreno dar uma carregada, entendeu? É, porque eu chegava, principalmente quando tinha inimigo, eu tinha que chegar, me esconder, esperar os inimigos carregar, esperar a textura carregar, o jogo renderizar pra aí eu começar a bolar minha estratégia e ver o que que eu faço, entendeu? Isso sempre demorava, tipo, uns dois, três minutos. Toda vez que eu ia iniciar uma missão era desse jeito, sabe? Aí, dá uma, dá uma brochada, né? E eu não consigo, não, não, não dá pra falar bem de um, de um jogo desse que, que ainda tá cagado. E foi muito, muito descaso, muito desrespeito com todo mundo. E... Mas cabeça, fala pra gente qual foi sua decepção da época nossa senhora, eu... <risos> acompanhando aí <risos> o cyberpunk, assim, é um peso, né, todo mundo <risos> fala mal desse jogo, nossa, é pesado demais, meu Deus Bom, a minha decepção, primeiro assim, uma observação, eu sou muito contra, eu queria muito que terminasse esse negócio de teaser de jogos de um minuto Nossa, eu também, eu também Cara, oh, oh, isso, é isso hype cara. a gente de uma tal maneira. Os caras pegam uns PC da NASA lá pra rodar os trecos em 8K. é isso aí deixa a gente Mano, maluco. É... Não, e o cara cria aquele teaser, aquele pedaço do jogo, até fora do jogo pra ficar perfeito. Aí você chega no jogo tudo cagado. É lindo, é lindo. Então, assim, o jogo que eu vou falar aqui, assim, que é o Battlefield é, 2042, o teaser dele, cara, assim, me hypou demais, porque eu tava numa, num momento que, assim, eu gosto muito de FPS. Como eu acho que eu sou da mesma escolinha do Seeker, eu também, assim, eu joguei muito COD, o multiplayer dele, assim, em raiz, né, 6 contra 6 ali, então assim, não o Warzone, né, que é o Royal, né, lançou recentemente, então não, não vinha desse, né, dessa hype, então eu gostei do jogo, mas nhé, nem tanto, só que, poxa, o BF, ele veio com, assim, com as expectativas de, assim, combater de frente com o Call of Duty, então assim tinha né 124 players numa partida e gráficos impressionantes e assim ele pegava tudo que foi bom do Battlefield 3, do 4 e adicionava tinha assim sabe tinha tudo para dar certo cara se você pegar é, a proposta do game tinha tudo para dar certo e assim para ter uma ideia os cara nem é, campanha eles não colocaram no jogo não tem campanha no jogo então assim, só tem um online. Então você cria até uma responsabilidade muito grande. Pode falar. Não, cara, porque fizeram isso no Gran Turismo Motorsport lá. A gente até comentou na época. Exatamente. Cara. E isso é uma merda, Exatamente. cara. Não Pode, velho. Você pode. até pode, mas você criou uma responsabilidade para você. Você comprou uma briga. Você fala assim: Poxa, eu tenho que dar conta de entregar o melhor multiplayer do mundo. E assim, é, é. no primeiro dia, né? No. Day One, todo mundo que comprou o jogo já estava cheio de bug, cheio de problema, crashando, jogo que não funciona, jogo com textura todo fodido, placa de vídeo superaquecendo. Isso no PC, nos consoles nem se fala, porque a antiga geração era cheia de limitações. Então, assim, o jogo foi empurrado para a nova geração. Então foi todo mal otimizado. E isso aí, poxa, sinceramente, por um jogo que sai a 380 reais, 70 dólares lá fora também, que não é barato. Ele sai sem campanha. Então você não tem nem a campanhazinha ali para você falar, pelo menos joguei a campanha, né? Foi boa a história. Não tinha isso. Então, assim, você joga o multiplayer, tá todo bugado. Aí o que, que acontece? Em dois meses você sai de uma base de 130 mil jogadores né online para 3.500. Então imagina só ah, você é com 3.500 players ali do mundo inteiro você achar salas né, para você jogar ficou praticamente impossível. E não tinha crossplay com a antiga geração, com a nova geração. Então, assim, o PC só jogava com o PlayStation 5 e com o Xbox, Series X e o, e, o, e o X. Acaba o jogo, porque o multiplayer se depende de jogadores. Igual o Seeker também falou isso aí, né, no, no COD, né? Porque chega uma hora que é. o, o matchmaking ali não fica legal. Porque tem uma hora que ele tem que empurrar qualquer um ali dentro da sala. Porque é o que tem. Tanto é que, assim, eles lançaram é. com bot. É mesmo, cara. E assim, cabeça. Até eu que não entendo bulufas de jogos online. Se você não encher a sala, por exemplo, com gente do Brasil, você vai ter que encher com gente de outros países. O Ping vai ser uma verdadeira bosta. Vai ser uma loucura. Exatamente. Perde o tesão de jogar a parada toda. Exatamente. Cara. A premissa é essa. Por quê? No Brasil já tem poucos jogadores, né? Bem menos que lá fora. Então, assim, você obrigatoriamente vai começar a cair em servidores com uma latência mais alta. E isso vai influenciar diretamente na sua gameplay. Você vai ficar chateado. E daqui a pouco você larga o jogo também. Aí pronto. Aí, assim descamba tudo, então assim, foi uma decepção muito grande mesmo o não tem desculpa, né, porque né, o pessoal começou a jogar desculpa da pandemia, né, que teve que acelerar as coisas oh. eu acho que é o seguinte, cara, se você vai entregar um jogo é, semi pronto, não entrega não entrega, não, não não vende, não começa a vender, ou então joga free to play, fala assim olha, isso é de graça, oh. isso aqui eu não Acabou. tô cobrando mais pra frente vocês compram comestível dentro do jogo lá, então gasta ali dentro quem quiser. Então beleza, então eu tô jogando um jogo beta, agora eu vou pagar 380 reais pra comprar um jogo completo. E ele veio cheio de problema técnico, cara, é muito parecido, a história é muito parecida com o do Cyberpunk. Então assim, é... você faz uma hype, você tem fãs, né? É, que são pessoas que curtem a empresa Pô, eu sou puta fã da DICE Que é a empresa que, que faz o, o Battlefield Eu acho que assim, eles têm muita inovação Têm uma equipe muito boa Só que o que, que a EA faz? Começa a apertar os caras para lançar de qualquer jeito Porque ah, o COD tá lançando, o Call of Duty tá saindo Todo ano tem, a gente tem 3 anos que não lança Vamos lançar o que tem o que tem é uma sacanagem. É o dinheiro pelo dinheiro, vai. Os caras lançam para poder ganhar grana ali, foda-se, a fã base vai ficar com a gente e não vai, velho. Exatamente, cara, é verdade, E ao longo é. do, do tempo, o que que isso vai acontecendo? Você, assim, o, o BF, né, que eu tô dando um exemplo, ele vem desde do BF4, que foi o último BF legal, que eu acho que foi lançado em 2015 por aí... Ele vem 2016, uhum. 17, 18, 19, tudo com lançamentos que não foram é, para frente. Então assim, é, os caras quer fazer tudo quanto é jeito para vender. Então assim, pensa mais no dinheiro e pensa menos em, né? Vamos pegar essa proposta de jogo que é legal, vamos lapidar muito bem porque o multiplayer não dá para se errar. Porque uma vez que você perdeu os jogadores. Você perdeu o seu jogo. Perde mesmo, cara. Cara, não volta. Não não. E aí que você vai, quem que vai jogar o seu jogo para levantar ele de novo? Não levanta. Então assim. E no outro ano, né? Ano que né, nesse ano já tem BF novo ou então no ano que vem já tem BF novo. Então assim, você quem pagou 380 acabou, perdeu dinheiro, foi pro lixo. Então assim, a minha decepção é essa. Desculpa tal tá tom aqui, mas eu fico puto mesmo. É cara, antes fosse free to play, véio. Pagar 400 prata praticamente na parada, é triste demais, cara. É, Puta assim, o último rumor, colosso, é que eles vão liberar para free to play. Só que assim, Eu aí também, né, véio, É, véio. aí quem já, já fica puto, mais puto Porque ainda. gastou 380, hoje ele tá 250, então assim, daqui a pouco ele tá free to play. Aí, pô, vai. Descambou Nossa. tudo. Que beleza, cara. Tá, tá aí. aí. Comenta aí, galera. Quem, quem concorda com o cabeção aí, velho. Eu, eu, eu tô doido pra escutar. Fala, Lona Mano, é, essa parada, tipo, o que tá virando o mercado do, dos jogos, cara, tá, tá indo pra um, um lado que eu tô preocupando demais. Porque assim. Com o crescimento desses negócios de streamer e tal, a galera tem promovido muito os jogos. Então, o pessoal tem, tem ficado muito mais hypado pelo, pelo lançamento e tal. E assim, o streamer tá lá criando, fazendo o conteúdo dele. Tipo, ele tem técnicas pra deixar a stream dele, a live Sim. dele interessante pra pessoa ver e tal. Não estou falando pra eles pararem de fazer, não é isso? Mas assim, acaba deixando um jogo merda legal, sabe? Então isso faz é. a pessoa ter vontade de jogar. Tem crescido bastante as vendas dos jogos, sabe? Por isso que, mesmo o cyberpunk tendo feito essa merda, eles lucraram, sabe? É, não foi só por isso, mas... Falou de uma parada uhum. da hora, que eu preciso te interromper. Não, né? Porque senão eu vou perder o fim da merda. qual é o problema, cara, dos streamers mais famosos e tudo mais? Além de, de... Esse é o trabalho dos caras. Tá entendo, gente. Mas agora, boa parte ganha uma puta grana pra promover jogo bosta. Uhum. Por exemplo, já comentou, ah, você gosta muito do, do, do Xbox e tal, você pende mais pro Xbox. Pendo porque a minha base de jogos tá ali. Eu adoro Playstation, não tem nada contra. Mas vou dar um exemplo para falar, pra dar uma, uma, uma abafada no cachismo meu. Halo é um jogo cool. É um jogo ruim, cara. Jogo chato, cada um tem um gosto, tô falando do meu gosto, quem tá ouvindo, gente Quem tá ouvindo, é o meu gosto, Ge Halo, pra mim, é um jogo chato A Microsoft foi lá, pagou uma porrada de streamer que odeia o Xbox pra falar bem do seriado do Halo, cara pra assistir a Premiere no canal deles Se você vai na base dos caras, os caras metem no pau Aí, véi, isso influenciou uma porrada de gente a gostar de coisa ruim Entendeu? Tô dando um exemplo aqui, Sim, gente. Sim, exatamente. Mas isso acontece. Acontece. E assim, é lógico que tá errado, tipo, os caras estão sendo comprados e tal. Mas o que, que a gente é tem que fazer? Ter consciência das coisas que tá acontecendo, entendeu? Assim, se informar, tipo, a CD Projekt, Project fez essa cagada. Mano, não compra o próximo jogo dela no lançamento. Foda-se se ela tá prometendo, se ela conseguiu provar que fez um jogo bom, que não fez. Que, mano, para de dar uma segurada, sabe? Pra não comprar o jogo no lançamento. Pra, pra as empresas verem, porque elas só vão parar para pensar no que elas estão fazendo quando doer no bolso, entendeu? Elas você tem que que, que, que dar dinheiro para elas quando elas estão fazendo um bagulho bom, decente. E quando começar a, a diminuir isso daí o lucro delas, aí elas vão falar assim: "Ó, esse caminho não tá, não tá legal, não tá certo. Então vamos vamos tentar um outro aqui. Igual o caso das microtransações, tipo, os jogos começaram a, a colocar esses bagulho abusivo pra caramba, é, inclusive o Fallout teve, não teve, no início, umas... Na verdade, assim, o que, que rola no Fallout? A galera até confunde um pouco. As transações do Fallout são pra itens cosméticos e alguns itens de cura, ou, ou itens assim. Uhum. Se você jogar o jogo 100% sem pagar, você consegue chegar... Sim, sim, agora sim. É, mas eu, eu não sei, sei. Começo, é, eu, não, eu né? não sei se no começo rolou isso tipo que eu não lembro direito se foi no Fallout mesmo que teve um jogo que começou que, que lançou e, e tinha essas microtransações tipo, que era um bagulho você não podia nem comprar assim ah, tal tá set sabe, de armadura eu vou pagar por ele a, essa armadura vai ser melhor do que qualquer armadura que o pessoal conseguir adquirir jogando e eu vou ser fodão lá nem era assim, você tinha que comprar caixa pra poder tirar as partes da armadura e era um bagulho de, de, de loot box, sabe? E o bagulho era tão absurdo que aí a galera né bateu o pé e tal, e ele, eles tiraram isso, eu não, eu não lembro se foi no Fallout, aí eles tiraram. A gente tem que, que, que, que protestar mesmo, entendeu? tipo Tem que fazer alguma coisa, tipo, não compra, por mais que você goste do jogo... Tem, tem, que a gente tem que fazer alguma coisa para não, para não seguir nesse caminho. Hoje em dia tá muito comum eles adiarem lançamento. Fala que vai sair tal dia, e eu não acredito, mas fala que, que vai lançar tal mês, tal dia e ah não, Aí tá nem tá chegando perto do bagulho, eles já adiam meses para frente. E o The Forest é um exemplo que iam lançar, ia lançar em maio. Já adiaram, e nem deram uma previsão, tipo, ah, vai, vão, vai lançar nesse ano aí, galera, ainda. Falaram assim, vai lançar esse ano. É, é, é do, é do cocair da bunda, gente. O jogo que eu acompanho pra caralho, Baldur's Gate 3, véio, tá na etapa beta até hoje, cabeça. Aí, A cabeça acompanhou jogando o jogo, cara. Até hoje, velho. Já tem quase dois anos. O jogo nem traduzido em português é também pra complementar, velho. É absurdo, véio. né? Pelo amor absurdo, de Deus. Né? Não, não, outra palhaçada falar. do Cyberpunk foi isso. Além de hypear pra caralho, a galera. Ficou no, no, no, na promessa, velho. anos. O Colosso, eu acho que no começo do, do Fallout 76 tinha uns lances lá de você comprar Fat Man. Não era um papo assim? Eu acho que era um papo desse jeito. Eu não escutei de perto. Até porque eu não joguei o jogo... No lançamento, tá ligado? Isso que você falou é totalmente real, mano. Todo mundo que, que é fã da Bethesda... Cara, eu sou muito, muito fã da Bethesda. Tipo, eu gosto... O Skyrim é o meu jogo favorito, assim, da vida. E eu amo Fallout. Desde o New Vegas, o 3, 4... Quando eles anunciaram Fallout 76, todo mundo falou assim... Mano, tem uma coisa errada. Porque vocês querem lançar o jogo, tipo assim... Com esse nível de ousadia em 6 meses. Que, tipo, vai dar certo, porque foi tipo um prazo assim, sabe, que eles anunciaram, ó no final desse ano é... era tipo assim, menos do come... tipo, menos da metade do ano e os caras mandaram essa, tipo, ó o jogo, o Fallout 76 vai sair no finalzinho desse ano e eram tipo, seis meses, entendeu do anúncio, foi algo que eles não falaram nada a respeito antes, foi uma surpresa para todo mundo mas a gente ficou com o pé atrás e, e o pé atrás foi justificado. É, e até falando aqui do que o Cabeção falou sobre teaser, eles fizeram um teaser do Fallout 76. Eu lembro que era uma, uma luta entre dois jogadores, cara. O cara tava com uma arma, você dava um tiro só e recarregava. Ele deu um tirambaço na cabeça do cara e ficou tão bem montado que eu falei: caralho, que massa, velho. Será que vai ser massa assim? E falavam do balanceamento entre um jogador mais forte e um, e um, e um mais fraco, tudo um cagado, cara. Puta merda, o teaser é foda mesmo, velho Eu não acredito mais em nenhum trailer de jogo nem nada, velho Totalmente bro. A gente Broca. tem que parar de dar, de, de dar fama pra, pra essas coisas, sabe? Pra eles verem que não, não adianta ficar lançando teaser, a galera não vai falar, a galera não vai comentar, sabe? A gente tem que parar de comentar, tem que parar de assistir, tem que parar de, de dar público pra isso. Hoje em dia, é. eles estão investindo em, em promover o jogo, mais do que, do que fazer o próprio jogo. Ah, o, o Cyberpunk, nossa propaganda que eles fizeram com o Ken Reeves, porra! Seeker, tira a nossa curiosidade e fala do jogo que você tá trazendo, que foi uma decepção para você. Galera, o jogo de hoje, tá ligado? que eu vou trazer é o mais mansinho de todos os que foram citados aqui hoje. Eu costumo trazer aqui análises mais embasadas e técnicas, entendeu? A de hoje, ela é mais a minha opinião, entendeu? E de uma player base até que grande, mas assim, não refletiu tanto é, nas notas, entendeu? Por exemplo, nota de crítico, enfim. Muita gente não considera um fracasso, mas cara, eu como um fã da franquia, para mim, foi talvez o, o pior já lançado. Que é o Street Fighter V. Eu não sei o que vocês pensam do jogo. Mas assim, cara, o Street Fighter 4 ele foi um jogo... Mano, ele entrou quebrando tudo. Quando o Street Fighter 4 saiu, a versão vanilla mesmo. É típico de jogos de luta, né? Os caras lançarem o jogo base bem pobre. E irem adicionando personagem, é, história... Isso praticamente todo jogo de luta faz hoje. É, não, eu não acho correto, porque muitas vezes eles lançam rapelada, a versão base, pra ficar tuxando de conteúdo depois. E é um exagero, aconteceu isso com Mortal Kombat, né, com o último, com o 11. Eu joguei bastante o MK11, e é a mesma coisa. Só que assim, a história do MK11 é magnífica. Diferente da do Street Fighter V. A história do jogo, cara, é contada por tipo uns flashbacks, assim, como se fosse um, um desenhozinho tá ligado? É, eu tô, tô até passando, galera, pra quem tá curioso no, no que o Seeker tá descrevendo, no YouTube tem as imagens. Eu até fiquei com dúvida, Seeker, eu falei, cara, não vai parar de passar esse desenho o tempo todo, não, cara. Tô querendo pôr a luta aqui pra galera ver, né, o gameplay. Sim. E tá esse desenho, desenho, desenho. e essa história, Seeker. Mas a história do jogo é na sua maioria esmagadora contada por esses desenhos. E Mano, isso Caralho. é inacreditável. Quando eu joguei o jogo, eu falei, não é possível tá ligado? Não é possível. O 4 não foi assim. Caramba, e que... e o, o Street Fighter 4, mano, é... cara, saiu até a versão de 3DS. Ele saiu no 360, o pessoal ficou assim, no 360 e no PS3, né? E a galera ficou boquiaberta. Falou, cara, que jogo magnífico. Olha esse gráfico. Porque o gráfico dele realmente Sim. foi revolucionário, no bom sentido. Foi lindo. Ninguém nunca tinha visto um gráfico de jogo de luta como o Street Fighter 4 quando ele foi lançado. Então o Street Fighter 5 na parte gráfica não teve uma melhora muito considerável entendeu? Pelo tempo pelo, pelo gap, né? o intervalo de lançamento entre a última versão entre a versão do 4 né? é, entre o 4 e o 5 é, era para ter tido uma melhora muito mais significativa de gráfico. É, a história piorou muito a forma de, foco, de, de ser contada. Né? Os personagens base dos Street Fighter V, é, eles adicionaram uns quatro novos e, assim, não foram bem aceitos nem por mim, nem por boa parte do público. Por exemplo, cara, você vai comprar um Street Fighter, óbvio, quase todo mundo joga de Ryu e Ken, mas, por exemplo, eu jogo de Blanca também. Eu gosto do E-Honda, do, do Sagat. Mano, não tem! Não tem. Você tem que comprar pacote de DLC. Só de sacanagem. Entendeu? de E foi lançado mais pra não, frente. Só de sacanagem. Blanca de, de DLC sagate. base né, cara? E, cara, isso foi um desrespeito absurdo. Então, assim, pelas reviews dos críticos, é, o jogo não foi mal. Mas deveria ter sido terrível. Entendeu? O review. Porque pra mim foi um desrespeito. É, o Street Fighter V. O fato de ter sido exclusivo também não ajudou em nada. Inclusive piorou muito, porque cara, pra você fazer um jogo exclusivo e ele explodir de venda cara, você tem que fazer o jogo entendeu? O jogo que uma pessoa que tá no console ou no PC que, que não vai jogar aquele jogo, fala assim, cara, me deu vontade de comprar o um console só pra jogar esse jogo se for, se for desse modo lança o exclusivo que vai dar bom se for o contrário disso não, não, não bota exclusivo e para mim foi, foi péssimo, eu não joguei ele no lançamento, porque eu tinha Xbox na época. E assim que eu comprei o meu Playstation 4, eu joguei e foi uma decepção absurda. O combate eu também não gostei, entendeu? Eles adicionaram um, uma V-Gauge, eles chamam, que era como se fosse um, uma azulte mas é confusa. Entendi, eu, entendeu? eu penso que o combate do 4 era muito... Melhor, entendeu? Você tinha dois tipos de. É, o super combo e o ultra combo, e. É o jeito padrão, entendeu? Mexeram até no combate. É, e, o, o lance do Vegal já é uma opinião mais minha, sabe? Não é tão geral. É, mas eu não gostei do 5. Então, você junta tudo isso, cara. Uma história que é mal contada, entendeu? Que não é. é não, não, não é passada de uma forma decente, é por esses filminhos ridículos aí. Um combate não tão bom, com inovações que ninguém gostou. Personagens novos e a ausência de personagens clássicos na versão base do jogo. O jogo exclusivo, pouca gente já jogou, entendeu? De, de lançamento. Cara, para mim foi um desastre. Foi o pior Street Fighter da série. E realmente, no Metacritic, a, a nota dos players para a versão base é tipo 3 e pouco e dos críticos é tipo 70, acho que 75, 77, não é tão ruim assim, mas deveria ser muito pior, porque, cara, é um desrespeito. Além de tudo isso, as microtransações também. Não é porque todo jogo de luta faz que se torna certo você lançar o jogo rapelado para entuxar de conteúdo pago, entendeu? O MK11 fez isso e eu fiquei bem puto. Porque não foi tão desrespeitoso quanto Street Fighter sim. Tem a maioria dos personagens clássicos e, pô, o MK11 é um baita jogo. É um baita jogo. O sim. gráfico é lindo, é, é de você ficar boquiaberto. É, os fatalities são muito, muito bons também. A cripta do jogo é muito boa. Cara, pelo menos o jogo é bom. O Street Fighter V, não. Não é bom. Concordo, de... não, é, não é, assim, uma, uma questão mais unânime. Teve gente, sim, que gostou do jogo, mas... Dessa vez a minha, a minha, o meu jogo foi uma indicação mais pessoal, é, de certa forma é fundamentado assim porque não chegou nem perto dos pés do 4, tem gente que gostou, então eu falo que é mais opinativo por causa disso. Faz sentido cara, porra bicho, e outra coisa, igual o Cabeção tá falando. Você tá pagando uma grana alta pelo negócio, cara, pra ter uma entrega mediana, esses quadradinhos aqui, esses, esses desenhinhos aqui, cara Pô, isso aqui é desmotivante pra quem curte ver a história da parada, cara Eu caí numa pegadinha de 1 de abril falando que a Sony tinha comprado a Front Software Falei, cara, agora eu vou ter que comprar um Playstation porque eu não vou viver mais sem, sem Souls Like da From Já pensei na mesma hora no que você falou, cara o, o, o exclusivo é tão foda que você sente vontade de comprar a parada. Sim, né, velho? E um jogo desse aqui não vai fazer ninguém comprar o um Playstation por causa é de Street Fighter V. Por exemplo, né, cara? o persona que eu tô jogando ele é exclusivo, mano. Sim. Então, ele é exclusivo Exato. E, e assim, pra, é, é óbvio, ele é um pouco nichado, né? JRPG, né? RPG japonês é mais nichado. Mas assim, cara, pra quem gosta, Bloodborne, por exemplo. Para quem é fã de Souls-like, Bloodborne é must play, tá ligado? Ele é obrigatório se você curte Souls-like e ele é exclusivo. É, eu penso que assim, para fãs de Exato, RPG é. mais raiz e RPG japonês, cara, infelizmente, né? Porque eu não sou muito fã de exclusivos, entendeu? Eu penso que todo mundo tinha que jogar jogos bons e, e esse seria o ideal. Mas, cara, a Sony sai muito na frente. No aspecto de RPG, exclusivos de RPG, a Sony sai muito na frente. Mas isso aí é um, é um fato. No aspecto exclusivo, em geral, né? Isso daí. A Sony tá na frente faz muito tempo, continua na frente. Vamos ver depois do das Dessa da Microsoft. É. é, mas. Exclusivo, realmente a Sony. Tem os melhores, mas é o que eu falava na época. Falo agora também que a Sony não vai se manter só com exclusivo, cara. Já, já, como já falei, já não penso de jeito nenhum comprar o PS5. Se eu for comprar, eu vou comprar o PC. Ou o... esse console da Microsoft da quinta geração aí, que Sério? tem esse nome Sério? de merda. Não, não pensa em comprar PS5, não, velho. É uma palhaçada. E se eles não fizerem alguma coisa, exclusivo não vai segurar ele. Bom, galera, acho que fechamos o nosso assunto principal por hoje. A gente já tá aí com mais de uma hora de podcast. E pra gente fechar com chave de ouro, não deixa de comentar o que, que vocês acham do assunto, se faz sentido. Deixe aqui também nos comentários quais foram as, as decepções da vida de vocês. Se vocês concordam com a gente em algum jogo ou não. E vão contar o que vocês esperaram o tempo todo. Como conseguiram um videogame e uma namorada ao mesmo tempo. O Colosso vai ensinar para vocês agora. Bom gente, a história das antigas hoje voltamos lá nos anos... Deixa eu me lembrar aqui, gente, isso foi em 2001, mais ou menos. É, Colosso estava apenas 4 anos sem beijar na boca. E aí, <risos> garoto? <risos> Vai, garoto! <risos> Tinha 18 anos na época, cara. Puta merda, velho. O homem tímido sofre demais, que pariu. Aí o que que rolou, cara? Chegou um colega nosso na época e falou, ô Giovanni, pulando, vou, vou, vou resguardar o nome das pessoas para não receber processinho de ninguém, pulando tá afim de você. Falei, é mesmo, É Peraí, eu aí peguei, dei sorte, né? Não sabia quem que era, né? Beleza, lá na minha cidade, na pracinha de Rio Pomba, cidade pequena é assim, gente, a galera se encontra na pracinha, pra você ficar ali olhando as meninas, as meninas os meninos, os meninos olhando os meninos e por aí vai. E aí, velho, fomos na pracinha. Aí o fulano chegou lá, ó, que aquela ali. Na hora que eu vi a cidadã, eu falei, ah, vai, não é não, cara. Eu prefiro ficar liso por mais uns quatro anos aí, porque não vai dar não. E aí, cara, o Marcelo, macaco, o um brother nosso, ele era o único que tinha um Playstation na época. Cabeçudo, lembra disso, cabeçudo fez parte disso, eu salvei uma trupe de gente de jogar videogame sexta, sábado, de madrugada, por causa da minha proeza, tá? Agradeço até hoje. Aí, gente, o Marcelo pegou e falou assim: ó, ou você beija a boca dela, ou você... eu não vou te prestar o meu PlayStation hoje. Era uma sexta-feira, cara. Tava doido pra aí, jogar PlayStation. Aí, daí. Pensa, Luna. <risos> é, é injusto, cara. Tá pior que os que pai, velho. Que... Pai e mãe tira dando castigo. Porra, que isso? Mano. Galera, vocês têm que pensar o seguinte: naquela época era tudo mais difícil. Quando você tinha a oportunidade de jogar um videogame de um colega e tudo mais, porra, você não. Cara, você não abria a mão do que fosse, cara. Você corria atrás pra dar certo pra você poder jogar a parada. Mano, eu falei, ah, cara, essa é pelo time. Fui lá, falei com o camarada, falei, cara, não, beleza. Fala com ela lá que a gente encontra no coretinho lá e boa, né? Vai sentar nos banquinhos da praça e beijando a boca. Meu irmão, Colosso foi. Tinha esquecido que era um beijo há quatro anos. Me apaixonei. <risos> Vi. Eu não esperava esse Playstation. Mano, Luna, puta que pariu. Jogamos o Playstation. Feliz da vida. Mas acabei me apaixonando. É isso. Fui chutado depois de três é meses. Que isso? Olá. Mas jogamos Playstation, arrumei minha primeira namorada e essa é a grande dica, mas é essa cara, foi uma pelo time, foi umas jogatinas muito boas, valeram a pena, só que o tiro saiu pela culatra, na cabeça. É, eu acho que só teve coisa boa, você <risos> lembra até hoje <risos> disso, é porque não foi tão ruim assim, né? Nossa, <risos> Valeu PlayStation, valeu beijo na boca e ainda valeu chute na bunda. Só <risos> alegria. Golaço, mano. Golaço. Essa foi, essa foi pelo time, eu sei que tá vendo, esses né? podem confiar. Pois é, galera. Então a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do maior podcast de games namorador desse país. Se você não está encontrando o nosso podcast em outras plataformas, fuja dessa plataforma, porque o podcast A Taverna é o maior de games que já existiu na história desse mundo. Então, pessoal, não se esqueça, estamos no Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube, só procurar a gente por lá. Nos siga sempre aí nas redes sociais, acompanhe as novidades e a gente se vê na próxima semana. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. Falou, galera. Valeu.